Professora Carmen Marques, por que você resolveu falar sobre regularização fundiária? Não só a nível de Maranhão, de passo do Lumiar, mas é um problema a nível nacional, a nível de Brasil. Não faltam estatísticas, não faltam matérias que comprovam inúmeros índices de violências né, oriundas deste problema né, de falta de moradia digna, sobretudo aqui em Pasto do Lumiar. Também por ser algo vivido por mim. Eu moro em uma comunidade há 12 anos, uma comunidade de ocupação. Uma comunidade onde eu milito pela conquista deste direito, que é um direito garantido na Constituição. E também quero aqui colocar que esta luta ela não é só minha. Ela é uma luta de milhares de famílias. Dentre essas milhares de famílias, existem pessoas na liderança, militando eu faço questão aqui de colocar os, os nomes. Anunciação, Ana do Tendal, Dona Carmosina, Concita da Pindoba, Dona Vavá, Dona Mimi e eu, a Carmen Marques, que estou há 12 anos tentando pautar e demonstrar a necessidade iminente de se resolver um problema que traz danos irreparáveis a milhares de famílias. Professora, o que compõe uma regularização fundiária? A regularização fundiária é um processo. E como todo processo, é composto por uma estrutura. Uma estrutura com objetivos, né? objetivos bem precisos, objetivos importantes que precisam ser seguidos e que compreendem princípios. Princípios que norteiam todo este processo da regularização. Eu faço um destaque aqui no entendimento que está bem presente na lei 13.465 de 2007, que é a lei que hoje ela contempla a regularização fundiária, né? onde ela legitima a competência municipal de estar identificando no seu município os núcleos urbanos. Que núcleos urbanos são esses? As áreas que não possuem, uma identidade real e que estão fora de todo um processo de registro de imóveis dentro de um município. Então, essas áreas elas precisam ser identificadas para que, de fato, elas se legitimem. E essa legitimação, essa, essa, esse processo da regularização fundiária, ela faz uma coisa bem importante, ela traz essas áreas... Seja, seja municipal ou estadual, para os braços das gestões, da gestão municipal e da gestão estadual, que inibe algumas falas que muitas comunidades que vivem de ocupação, que não são regularizadas, recebem no intuito de não, de não serem é, é, beneficiadas com os equipamentos sociais. Se uma área não é regularizada, ela não vai ser orçada, não vai ter orçamento para essa área, ou seja, os equipamentos sociais não vão chegar então, inúmeros são os benefícios que trazem a regularização fundiária para essas comunidades. Benefício para o indivíduo que mora ali, que reside ali, que precisa ter dignidade e também auxilia o braço do Estado. Porque com isso o Estado pode pensar e planejar políticas públicas para todas essas famílias. Professora. Quem pode provocar a regularização fundiária? Bem, a, minha, a leitura que eu faço, voltada assim para a lei 13.465 de 2007, ela coloca bem claro que essa provocação, ela parte do governo federal, estadual, municipal. Mas, sobretudo, eu volto a chamar a atenção para esse aspecto importante para quem precisa de regularização fundiária, que é essa fomentação vinda do gestor municipal. Uma vez que é, o impasse, ou seja, a dificuldade de se promover a regularização fundiária, ela fica pautada em burocracias como... É, chamam de demarcação urbanística. O fato do município é, colocar a questão essa demarcação se, se, é, urbanística, esse núcleo urbano, ele está numa área pública ou numa área privada? A lei diz o seguinte, que esse, essa, essa informação ela não pode ser utilizada como ponto de empecilho para se promover a regularização. Ela é facultativa, mesmo porque cabe ao gestor municipal conhecer a sua área. Cabe ao, ao, ao gestor municipal identificar, fazer essa identificação e não colocar isso como um impasse né, para que essas áreas... Que são, que fazem parte do núcleo urbanístico informal consolidado ou núcleo urbanístico informal não consolidado ser regularizado. Porque ambos os núcleos, seja informal consolidado, como informal não consolidado, eles estão sob a luz da lei e que merece atenção e que precisam ser reconhecidos e que precisam ter o direito de chamar o espaço onde moram de seu. Professora Carla qual a importância de se ajudar a regularização fundiária? Essa leitura está bem presente na Lei 13.465 de 2017. Ela diz o seguinte, que tanto o Governo Federal, Estadual ou Municipal podem fomentar o processo de regularização fundiária. Mas chama a atenção aqui, mais uma vez, o município precisa chamar para si essa governabilidade, porque é o município que conhece a área onde ele está é, gerenciando. E mais, para que não se chegue ao ponto de usar como pretexto burocrático que, é, respostas que, por falta de demarcação urbanística, de reconhecer se a é área pública ou privada, milhares de famílias fiquem impossibilitadas de receber sua regularização fundiária, seja famílias que estão em núcleos urbanos informais consolidados ou núcleos urbanos informais não consolidados. Ambos os núcleos, eles estão sob a proteção da lei e precisam ser regularizados. Professora Carmen Martins, qual a sua conclusão sobre a regularização fundiária? Bem, gente, eu concluo dizendo que é, o processo de regularização fundiária, ele deve partir do princípio que o Estado e o município precisam realmente fazer o seu dever de casa. Planejar a mobilidade urbana, ordenar o seu espaço, dialogar com as comunidades, tendo como princípio importante o planejamento participativo e democrático. E por fim, eu quero agradecer essa oportunidade, porque o que eu coloco aqui é a minha vivência. Vivência de 12 anos de lutas, 12 anos onde se busca regularização fundiária em um município que já demonstra de forma tímida, já passos, mas que precisamos avançar. Precisamos avançar e regularizar a passo do nomear. Então, regularização fundiária já, o povo precisa. Professora Carmen Marques, qual a sua conclusão sobre a regularização fundiária? Como eu falei, a regularização fundiária é um processo, um processo que tem uma estrutura imensurável, uma estrutura importante, uma estrutura que ela te dá um norte para que isso aconteça da melhor forma possível. E a regularização fundiária, ela não tem por finalidade somente a emissão de um título de posse. Isso é importante. Família receber a titulação de posse é importante, mas esse não é um final e não é o um fim de tudo. Porque representação fundiária ela parte de uma transformação social. Ou seja, o que eu falei antes é trazer essas comunidades para o braço do estado, para o braço do município. E o que é trazer essas comunidades para o braço do estado, para o braço do município é fazer com que o município e o estado chegue, contemple essas famílias, contemple através dos equipamentos sociais, infraestrutura, o direito de ir, e vir, educação de qualidade, saúde, lazer. Isso é a urbanização fundiária. Não é uma sim não é simplesmente uma emissão de documentação de posse. É garantir transformação, é fazer com que aquele, o indivíduo que é o objeto último da lei, ele é o último da lei, mas não é o menos importante. Considero como o mais importante, porque são vidas e garantir a vida, o direito de ter dignidade, de ter é, um espaço livre. Um espaço onde se possa ser feliz, que é o objetivo maior de todos nós.